E aí pessoal, tudo beleza? Que quem fala é o Maki okay, bora pra Doom. No último episódio a gente jogou o mapa 20, não, o mapa 19 né, no que tal? E agora a gente vai para o mapa 20, Ganymed Outpost. Uh, Tem algumas coisas pra falar aqui durante esse episódio pra vocês. E é o seguinte, é... deixa eu diminuir o som. Esse canal aqui, eu criei ele pra jogar bastante Doom, né, pra vocês, mas... Uh, a comunidade, ela meio que... Meio que é pequena. Não, não pequena, mas... As pessoas não, não veem muito Doom, pelo que eu vi, né? E... Então eu pensei no seguinte, eu vou... Trazer algumas coisas, né, a mais pro canal. Como gameplays de outros jogos, também... Além do Doom. Não vou parar de fazer Doom, claro. E... Uma coisa nova que eu vou trazer pra vocês é... Como... Essa comunidade brasileira, ela não é muito... Abrangente. Eu não vejo muita gente falando sobre isso no Brasil. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer os vídeos em inglês. Só que não se desesperem. Eu vou fazer... As legendas. Então vai ter legenda embutida em todo o vídeo. Vai ser um trabalho gigantesco que eu vou fazer. Mas tudo em prol de uma boa gameplay. E... Então eu vou trazer alguns vídeos em inglês. Alguns não, né? Todos. E... E é isso. <risos> Basicamente. Tô planejando trazer outras séries, né? Também pro canal. Como alguns jogos antigos na quinta-feira. E... Também tô pensando em trazer o, esses episódios de Doom para o domingo. Assim como foi nesse último episódio, né? Então eu vou fazer esse, esse trocadilho aí infame. E trazer os vídeos de Doom no domingo. E o resto das coisas, por enquanto, ainda a decidir. Com certeza, os vídeos de, de clássicos eu tô pensando em trazer na quinta. Por conta do Throwback Thursday, né? E... Estou pensando também em trazer uma série de um outro jogo que eu gosto. Talvez Alice Madness Returns, que é um jogo que a gente não vê muito, né? Pelo menos eu nunca vi uma gameplay no Brasil sobre esse jogo. Então eu vou trazer esses jogos agora e eu vou esperar até o Ten Sectors terminar aqui pra começar a fazer isso. Então bora lá pessoal, é, essa fase aqui ela é um pouco grande né, 143 monstros, vários enigmas, eu tô me esforçando pra entrar em toda a sala aqui, que aí eu só vou pelo mapa e acho as outras coisas. É... Tô indo rápido mesmo de propósito, eu... eu tinha jogado já essa fase antes e... Ela não tem muita coisa interessante pra se falar, então... Talvez seja até uma gameplay que eu não faça memes e eu só subo vídeo diretamente. Também estou estudando vídeos dessa forma. Mais explicativos, assim. Então, mas beleza. É... Basicamente esse era o recado que eu queria trazer para vocês. Bom, vamos lá. Agora focar aqui no episódio mesmo, né? Que se não eu vou ficar falando o dia todo e... Gameplay zero. Hum. Por enquanto a gente falava Já foram 83 monstros pra vala Então Basicamente Essa fase aqui era bem curtinha Se eu souber onde eu estiver indo né? tá. hum, Vem pra cá Tem esse daqui Então o negócio ir pra cá essa porta aqui, ela abre A gente mata esses caninhas aqui Não tem nada pra cá A gente abre esta porta Mata todo mundo que Que vier teleportado Porque tem monstros atrás dessas paredes E aí agora a gente vai pra onde Tá a chave azul Vamos, vamos encontrar ela aqui Ah, eu que Beleza Vou usar mais essa metralhadora aqui, né? Que é gostosinha de usar. Esses ímpes aqui. Vai ah, é pra cá que eu tenho que vir. Nossa. Pensar, deixa eu pensar. Achei tá. aqui pra baixo, né? Que tinha uma chave azul pra cá. Não, não pra cá. <risos> já tô perdido, já. Deixa eu olhar aqui. Tá, entrei nessa porta. Eu vim pra cá? Vim. Tá, então aqui não tinha nada. Aqui a chave é amarela. Não posso abrir ainda essa porta. Mas eu peguei uma chave azul. Ah, então vamos vir pra cá. Preciso da credencial amarela Então vamos voltar Tem essa porta amarela Então aquela credencial abre essa porta hum, Então não é aqui dentro Que eu tenho que ver É aqui fora Em algum lugar Aqui fora, dentro Tem que vir por fora, ali naquela naquela porta ali pra pegar o que eu preciso. Então vamos vir pra cá. Vamos vir para cá. Tá, pegamos a chave amarela. A chave amarela tá aqui, tá? Eu abri aqui e eu peguei essa chave. Ah, então vamos ali no interruptor amarelo. Torcendo pra que não tenham bichos. Hum... Aqui. Peraí, tem aquele interruptor amarelo que está ali do outro lado. Então vamos ver aqui. Ah... Os monstros, eles só spawnam a hora que eu... Clico nas interruptores, então... Vai ser essa ladainha aqui até encostar em algum interruptor. Faltam só 40 e poucos monstros. Então... Ó, oh, que nem vocês ouviram. Apareceram gente agora aqui. Temos aqui a chave vermelha agora. A gente precisa liberar a chave vermelha. Então aqui okay, não tem nada. Eita! Pô, Silga. Tomei um pequeno dano. Só um pequenininho dano. Ninguém falou nada. De para. Opa. Pegamos a chave vermelha. Tô ouvindo barulhinhos, barulhinhos que eu não gosto. Acho hum. que não tinha, né? Interruptor vermelho para cá, né? Tinha. Tá nessa, nessa porta aqui. A gente tem que vir para cá. A gente tem que vir para cá. E me, me, me perdi, basicamente. Ai, ai. Bora vir pra cá. Chave azul. Interruptor vermelho. Abriu aqui. Lança mísseis. Morreu. Beleza. Uhum, uhum, uhum. Mata esses dois aqui e termina a fase. Ganymed, é Ganymed Outpost aí. out é isso. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou. deixar esse vídeo pequeno aqui. Ó, oh, agora Chegamos aqui numa. Coisinha aqui de texto, ó. Conseguimos chegar no coração da Sida. Uhum. Grande Sida. Muito bom, até a noite. Cercado pelos cadáveres dos meus inimigos, não vimos jeito de destruírem por este lado, então. A gente foi através da passagem que tinha. Com certeza tenho um jeito de, de fecharmos. Mas a gente vai ter que ir pelo inferno para fechar. E é isso, pessoal. É, a gente vai começar no próximo episódio nessa fase 21 aqui. Eu vou deixar essa, essa, esse episódio como um episódio mais informativo né, para gente. Sobre o, o que eu quero trazer para o futuro. E, bom pessoal, é isso aí que eu queria trazer para vocês. E vou pedir aí seu like humilde. Seu subscribe humilde também. E o compartilhamento com os amiguinhos que é bem importante. Muito obrigado e até mais.